Olá, aqui é o Bruno Pérez e continuando a nossa série sobre e-mail, vamos falar sobre quais ferramentas de e-mail você tem que usar. Solta a vinheta, Moccolino! Olá, eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing e hoje a gente vai falar sobre quais ferramentas de e-mail você pode usar para trabalhar a sua base, para aumentar os seus resultados. A gente falou no último vídeo, lembra que vai estar o card aqui, sobre o que é a ferramenta de e-mail, o que é o canal de disparo de e-mails, quais são algumas boas práticas. Continuando essa linha, é muito importante que você tenha uma boa segmentação, que você entenda bem o seu usuário dentro da sua estratégia. E como você faz isso? Bom, você precisa entender se ele tem aberto seus e-mails, o que ele gosta de comprar dentro dos seus produtos, qual o comportamento dele, se ele é um cara que vai mais por uma linha ou mais por outra. E como fazer tudo isso, Bruno? Através de ferramentas de e-mail marketing. E aí você vai encontrar de todo tipo no mercado. Vai no Google agora lá e digita ferramentas de e-mail marketing, ferramentas de e-mail, ferramentas de disparo de e-mail, e você vai encontrar uma infinidade delas. Aqui na descrição desse vídeo, estou colocando algumas para ajudar você e vou falar um pouquinho delas. Mas primeiro, porque é importante ter algumas ferramentas, porque elas vão ajudar no seu processo de automação. E o que é isso? Vamos fazer um exemplinho prático? Lembrando de do, do um cliente que eu tinha de coach lá no, no, no Leste Europeu, eu tinha vários perfis de cliente. Eu tinha alguns clientes que tinham baixado um e-book e tinham conhecimento de parte do que o, o, o coach fazia, que era o meu cliente. E eu tinha outros que já tinham assistido vídeos, eu tinha outros que já tinham passado por é, experiências com ele, outros que tinham feito viagens. Eu tinha perfis diferentes. Cada um já tinha comprado um tipo de produto ou estava em um momento da jornada de compra, de relacionamento ali com a empresa é, lá na Europa. E o que acontecia ali? Eu precisava entender qual tipo de usuário, qual tipo de cliente, precisava receber qual tipo de informação. Para que esse não recebesse a mesma informação, esse outro, e etc. Então o que a gente faz? A gente coloca numa ferramenta e a gente tem várias formas ali dentro de segmentar esse público. Por exemplo, no Unicef eu tinha as pessoas que doavam mensalmente, as pessoas que doavam... Esporadicamente, as pessoas que doavam apenas em desastres naturais, as pessoas que doavam pouco, as pessoas que doavam muito, as pessoas homens, mulheres, é, e da faixa etária, região. E aí eu consigo fazer uma segmentação, essas ferramentas vão te ajudar. Elas fazem isso através de tags, através de campanhas, através de listas, aí depende de ferramenta para ferramenta o importante é você fazer essa segmentação e criar campanhas de e-mails para cada segmentação com frases e momentos diferentes então, naquele cliente croato, o cara que chegava aqui ele ia receber 4 ou 5 e-mails a cada dois dias, explicando cada vez mais sobre o problema que ele tinha. Em algum momento, a gente ia fazer a venda daquele curso específico para aquele público. Para esse público outro, para esse público outro, para esse público outro. E como fazer tudo isso? Através de uma automação de marketing. Essas ferramentas elas vão fazer disparos automáticos. Você vai lá e coloca assim, quando o cliente entrar na minha ferramenta, disparar e-mail tal. Dois dias depois, disparar e-mail, tal. Três dias depois, e vai tudo automático. Ele já vai mensurando. Quando a pessoa não quer mais receber, ela já sai, o sisteminha já tira ela da lista. E assim você vai fazendo uma automação. Algumas ferramentinhas boas aí, estão todas aqui embaixo. Você vai encontrar o Get Response que foi eleito aí como uma das mais fáceis de serem utilizadas do mundo. Ela ainda te ajuda a produzir landing pages, ou páginas de captura de leads, páginas de conversão, para que você... Capture o lead ali oferecendo um e-book, por exemplo, e já coloque ele numa linha de automação. Nessa mesma linha você vai encontrar o Mail Shrimp, que ele é gratuito, até 2 mil contatos, ele tem uma série de coisas que pode te ajudar. Você pode encontrar o Aweber, que é bem simples, não tem muitas funcionalidades, mas uma estratégia simples, é barato, algumas coisas gratuitas e podem te ajudar. Ou ferramentas mais sofisticadas, como Infusionsoft, Ontraport, HubSpot e muitas outras por aí mas o mais importante é procure ferramentas de marketing que vão suprir as suas necessidades não existem melhores nem piores depende qual o tamanho do seu negócio depende o seu nicho depende do que você precisa fazer eu utilizo várias ferramentas depende do meu projeto depende do que eu estou fazendo mas uma coisa é fato a gente captura os e-mails das pessoas que estão interessadas em saber um pouco mais sobre o meu trabalho elas vão receber e-mails de tempos em tempos de acordo com o perfil delas quando elas se sentirem já mais próximas de mim, elas vão interagir e vão entrar numa automação de marketing já focada mais para vendas de cursos ou vendas de consultorias ou oferecimento de palestras. E aí vai depender do relacionamento. Pesquise ferramentas de e-mail marketing que elas vão te ajudar a alavancar os seus resultados. Seu projeto vai para as estrelas, você utilizar bem essa ferramenta, esse canal. Esse foi mais um Guia de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, obrigado por ter chegado até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, aperta o sininho para receber vídeos sobre marketing digital toda terça e quinta. Estamos falando de e-mail, vamos falar de mídias sociais, Só encontrar os vídeos aqui, já falamos de muitas coisas. Deixe seu comentário, seu jóia e nos vemos na próxima. Muito obrigado!